Hoje, a utilização do drone aqui dentro do CREA representa um marco inicial dentro da utilização dessa tecnologia maravilhosa que é o drone dentro das fiscalizações. Participando de um treinamento né, de operação de drone, esse curso, né, esse treinamento que será importante no nosso trabalho do dia a dia para a questão de mapeamento, de localização de obras em andamento, em condomínios e demais serviços que ajudem na fiscalização. A partir do momento que a gente for colocar em prática todo o aprendizado que a gente teve aqui com esse treinamento.